Oi pessoal, beleza? Tranquilidade? Aqui é o professor André no canal Matemática Chata trazendo aí mais um vídeo, né? Agora vamos falar sobre trigonometria Vamos falar sobre relações trigonométricas nos triângulos retângulos, tá? Na verdade nós vamos resolver questões aqui, tá? Beleza? Então vamos lá, veja bem, essa primeira questão é Calcule a diagonal de um retângulo de lados iguais a 4 e 3 metros Beleza? Então vamos lá Calcule a diagonal de um retângulo. Então, a gente vai desenhar aqui um retângulo, tá? Ó. Tô sem a régua, tá? Só pra gente dar uma ideia aqui, ó. Beleza? Então, aqui eu vou traçar a diagonal, ok? Pronto, tem aqui a diagonal. Então, ele diz que os lados medem 3 e 4 metros do retângulo. 3 e 4 metros. Beleza? Tranquilidade? Então... É, então, ele quer o diagonal. Você vê que isso aqui ó, nada mais é ó, que um triângulo retângulo. E aqui também, mesmo, mesma medida. ok? Possui aí a mesma medida, tá bom? Então, a diagonal dá na, nada mais é que a hipotenusa. Então, eu tenho que D² né, será igual a 3² mais 4². A gente vai resolver essa questão com o Teorema de Pitágoras, beleza? Então, D ao quadrado será igual a 9 mais... 16. D ao quadrado será igual a quanto? A 25. Beleza? Então, D será igual a raiz quadrada de 25. A gente chega aqui no radical e vai estabelecer que D será igual a 5 metros. Então, a diagonal mede 5 metros. Beleza? Então, se inscreve no canal, curte esse vídeo aí, comenta pra caramba Tira sugestões, tá? Critica, fala mal, fala bem, mas fala do canal Matemática Chata com o professor André, beleza? Vamos para o próximo vídeo. Vamos agora observar a questão número 2. Este é o canal Matemática Chata com o professor André. Beleza? Estamos aí observando o assunto Relações Trigonométricas nos Triângulos Retângulos, beleza? Se inscreve no canal, curte de montão, visualiza aí as nossas playlists, este vídeo estará sim Em uma de nossas playlists beleza? Então vamos lá, questão número 2 Oi, beleza Espera aí É o cara que chegou com a hambúrguer Então vamos lá Vamos primeiro resolver essa questão Depois eu vou lá recebê-lo As diagonais de um losango medem 24 metros e 10 metros Calcule a medida Do lado desse losango Então vamos lá, vamos desenhar aqui um losango Aqui ó, losango Olha, nossa, sem régua, hein? Então, vamos lá fazer as diagonais. Aqui tem 10 metros e aqui tem 24 metros. Então, a maior mede 24 metros e a menor 10 metros, beleza? Então, ele quer o quê? Se aqui, eu vou, vou colocar aqui a medida, certo? Da diagonal maior, 24 metros. A diagonal menor, vou colocar aqui assim, ó, 10 metros, beleza? 10 metros. Então... Eu vou trocar de caneta, que essa aqui está um tanto borrável. Então, vamos lá, trocando de caneta. Então, você observa que são quatro triângulos dentro do losango, tá? E você vê que tem aqui esse triângulo, ou este, ou este, ou este. São todos triângulos que parecem um triângulo retângulo, não, é não? Então, a gente vai estabelecer que é triângulo retângulo aqui, ó. Então, o vértice aqui, ó. 90 graus em cada um deles aqui, tá bom? Beleza? Então, vê bem. Se aqui, ó, essa diagonal mede 24, eu vou escolher um desses triângulos para trabalhar, tá? Ele quer saber aqui a medida dos lados do, do losango. Então, eu vou escolher um dos triângulos aqui. Então, se aqui, daqui para cá, é 10 metros, então daqui do centro para cá só pode ser 5, não é não? É a metade. Se daqui para cá dá 24 metros, então do centro... Para cima tem 12 metros, ou do centro para baixo tem 12 metros. Então, aqui é 12. Beleza? 5. 5 e 12. Aí, eu quero saber aqui, ó, quanto mede o lado. O lado, você vê ó, que pelo triângulo, isso aqui é uma hipotenusa, ok? Então, eu tenho que L ao quadrado será igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Beleza? Então, eu tenho que L ao quadrado será igual a 144 mais 25, não é isso? Então, L ao quadrado será o quê? 5 mais 4, 9. 2 mais 4, 6. E 1, 169. Então, eu tenho que L será igual à raiz quadrada de 169. Ora, a raiz quadrada de 169 só pode ser 13, não é não? 13. Então, isso aqui mede 13 metros. Então, o lado mede 13 metros. Beleza? Tranquilo? Olha aí, a questão foi super simples. Muito fácil, ok? Muito fácil. É uma questão só de interpretar certo, a figura geométrica. Beleza? Tranquilo? Te inscreve no canal. Já se fez? Já fez isso? Beleza. Beleza. Vou visualizar. Te agradeço bastante. Assim como te agradeço se tu criticares, se tu curtires o vídeo. Beleza? Vamos para a próxima questão? Vamos para a próxima questão. Muito bem, aqui é o canal Matemática Chata com o professor André Ré, trazendo para você agora a terceira questão a ser resolvida, beleza? Então, um triângulo retângulo isósceles tem cateto que mede 6 metros. Calcule a medida da hipotenusa. Um triângulo retângulo isósceles, ele possui dois lados iguais, pessoal. Não esquece isso não, tá? Quando é isósceles, possui dois lados iguais, tá? Então vamos lá, questão aqui, número 3. Vou botar aqui um 3 aqui e vou desenhar o retângulo, ó. Tem que ter a mesma medida que esses lados, tá? Esses catetos, ó. Então, eu coloquei assim as medidas aproximadas e vou traçar agora a hipotenusa, beleza? Olha só, é reto aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Então, os lados medem 6 metros. Os lados medem 6 metros. Então, isso aqui, ó, nada mais é que uma figura quadrada, tá ligado? Então... Aqui eu tenho 45 graus e aqui também 45 graus, beleza? Em cada ângulo aqui, seus ângulos agudos, beleza? Então, eu tenho que 6 metros aqui e, claro, 6 metros aqui. Ele quer saber o valor da hipotenusa. Olha, a gente sabe que no Teorema de Pitágoras, a hipotenusa sempre vai ficar desse lado da igualdade, né? Enquanto que os catetos, né? a soma dos quadrados entre eles, né? fica nesse lado de cá. Beleza? isso é, é, é, é. Então vamos lá, vamos lá. Eu tenho que 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado, nada mais é que 6x ao quadrado igual a 2 vezes 6, ao quadrado, não é? Não? Então x será igual a raiz quadrada de 2 vezes 6. Ao quadrado, beleza? x será igual a. 6 raiz quadrada de 2. Beleza? Metros. Então, a hipotenusa mede isso aí. Não é legal? Não é bacana? Então, vamos lá? Vamos para o próximo vídeo? Curte de montão esse vídeo, tá? Curte aí. Deixa teus comentários, tuas críticas, tuas sugestões. Beleza? Te inscreve no canal. Vamos lá? Visita as nossas playlists. é. Vamos para a próxima questão? pois gente, vamos nessa. Então, essa é a quarta questão, beleza? Temos aí esse desenho, onde tem três triângulos retângulos, tá? Três triângulos retângulos. Ele quer o quê? Ele quer saber quais são os valores de A, de B e de C, beleza? Analisa bem a figura, certo? Analisa bem a figura. Deixa eu dar um zoom, um zoomzaço nessa figura para você analisar com muito carinho, beleza? ora gente... É, sempre, a cada questão, pausa o vídeo, tá? Para você resolver antes que eu chegue à conclusão, beleza? Depois você despausa e vai visualizar a resposta, beleza? Tranquilo? Willow, Willow, Willow, beleza? Vamos lá. Olha aí, você vê, ó, os azinhos aqui, aqui, aqui, ó. Onde tem A é que possui a mesma medida, beleza? Eu tenho dois aqui, dois aqui, né? Nos lados também possui a mesma medida. Significa aqui, ó que esse triângulo é isósceles, tá? Esse também, ó, esse triângulo é isósceles, porque é a medida que mede A e essa outra mede A. Então, eles são da mesma medida. Ó, os triângulos parecem, né, na ilusão de ótica, não possuir as mesmas dimensões, né, como, né, descrevem aí as medidas. Mas é um exemplo para tu seguir, pô, foi tudo feito na mão, beleza? E temos aqui esse outro triângulo, onde tem o... Um o lado medindo b, o lado medindo a e a hipotenusa medindo medindo c. Nesse triângulo do meio a hipotenusa é o b, tá vendo? Ó? Já no triângulo pequeno a hipotenusa é o azinho aqui. Então a gente vai começar por ele porque eu tenho dois e dois aqui que já me dão valores, né, iniciais para que se comece a resolução dessa questão. Então vamos lá deixa eu dar tirar do zoom. Para deixar numa medida mais legal de resolução. Vou deixar mais para cá assim, certo? Então vamos calcular o A. Então eu tenho A na hipotenusa aqui, tá? Então vai ficar aqui a ao quadrado será igual. Eu tenho 2 e 2. Vai ficar 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, né? Então, a ao quadrado nada mais é que duas vezes 22, não é? Não? Então, A. É igual a raiz quadrada de 2 vezes 2 ao quadrado. Ora, se eu tenho 2 ao quadrado aqui, ele sai da, do radical. Vai ficar aqui 2 raiz quadrada de 2. E o outro fica porque ele não tem um expoente que favoreça a ele sair do radical. Então, a resposta do A é 2 raiz quadrada de 2. Então, A vale 2 raiz quadrada de 2. Onde tiver A é 2 raiz quadrada de 2. Beleza? Vamos calcular o B Vamos calcular o B. B também é hipotenusa aqui. ó. B hipotenusa. Então, vou passar um traço aqui. B será igual... Vai ser B ao quadrado igual a quem? Eu tenho A e A como os seus lados. É né? um triângulo isósceles retângulo, beleza? Ou seja, um triângulo retângulo isósceles, beleza? Então, vai ficar aqui A ao quadrado mais A ao quadrado, beleza? Então, B ao quadrado será igual... Quem é A? Quem é A? 2 raiz de 2. Entre abre parênteses. 2 raiz de 2 ao quadrado mais 2 raiz quadrada de 2 ao quadrado beleza tranquilo tá aqui ó assim ó. <cười> ok então isso aqui vai ser o quê? que b ao quadrado será o quê? 4 vezes 2 beleza aqui ó eu elimino o radical com o expoente aqui tem 2 no índice 2 sobre 2 dá 1. Um. então ó, elimina certo o radicando ficou então aqui é o 2 ao quadrado fica 4 vezes 2 mas aqui também 4 vezes 2. Seria a mesma coisa de 2 vezes 2 raiz de 2 ao quadrado, beleza? Então, B ao quadrado nada mais é que 8 mais 8. B é igual ao quadrado é igual a 16, não é? E B é igual a raiz quadrada de 16, que vai ser igual a quanto? A 4. B é igual a 4. B é igual a 4. Beleza? Tranquilo? Então, agora vamos calcular o C. C hipotenusa aqui também. Ó. Então, a gente vai calcular que o C² é igual. Ora, no C eu tenho A e B. O A vale 2 raiz de 2 e o B vale 4. Então, eu tenho que, abre parênteses, 2 raiz quadrada de 2² mais B, que é 4². Está aqui. Ó. A e B. Beleza? Então, quem é C²? C² é 4 vezes 2 mais 16. Né? 4, 8 mais 16, né? 8 mais 16 vai dar quanto? 24, não é isso? Ora, C, quem é 24? 24 fatorando vai dar 4 vezes 6, né? 4 vezes 6, 24. Então, C... É igual a raiz quadrada de 4 vezes 6. Vou colocar direto já aqui, já fatorado. Então, esse 4 sai do radical, o 6 fica, beleza? Então, C será igual a 2 raiz de 6. 2 raiz de 6, o C vale 2 raiz de 6. Que coisa, não? Então, ficou que A é igual a 2 raiz de 2, B é igual a 4. E C é igual a 2 raiz quadrada de 6. Beleza? Tranquilo? É, é. Olha que lindo! Vamos para o próximo vídeo? Vamos para a questão número 5? Eu espero que vocês tenham curtido, amado a resolução. E, claro, curte, comenta, fala aí, dá a tua opinião, beleza? Acesse as nossas playlists e, claro, não deixa de se inscrever no canal. Vamos para a questão número 5. Oi, gente, beleza? Continuando aqui, agora com a questão número 5, né? Temos aí a leitura, né? Os catetos de um triângulo retângulo medem 15 metros e 20 metros. Qual o maior segmento que a altura relativa à hipotenusa determina sobre a mesma? Você está observando o desenho, né? Eu já fiz por antecipação aqui, né? Então, veja que os catetos medem 15, né? O menor cateto mede 15, o médio cateto mede 20, ok? E a hipotenusa, a gente tem que descobrir qual é a medida dela, beleza? Tranquilo? Antes de mais nada, te inscreve já no canal Matemática Chata, curte de montão os nossos vídeos e comenta pra caramba, beleza? Faz maratonas aí no canal Matemática Chata, tem muito vídeo legal pra gente assistir e aprender matemática, beleza? Tranquilo? Vamos lá? Então eu tenho que a hipotenusa aqui é A, então A ao quadrado será igual a quem? Eu tenho o C e o B, B vale 20, então eu tenho aqui 20 ao quadrado mais C que é 15, 15 ao quadrado, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, que ao quadrado é igual a 400, né? 20 vezes 20 é 400, mais 15 vezes 15 que é 225, não é isso? Então ao quadrado será igual a 400 mais 225, 625, beleza? Tranquilo? Tranquilo? Beleza aí? Agora a gente vai tirar a raiz quadrada de 625, tá? Tem gente que não, não saca qual é a resposta logo de cara. Então, a gente vai fatorar, certo? Para facilitar o nosso entendimento. Visto que é um número terminado em 5, então 625 será dividido por 5, beleza? Os divisores aqui, a quantidade de divisores aqui, serão os fatores que eu é, encontrarei nessa, nessa fatoração, beleza? Tranquilo? E a gente vai estabelecer, então, ali o radical que... É, que vai ser retirado, certo, do radicando. A resposta, né? Então, vamos lá. 6 dividido por 5 é 1. 1 vezes 5, 5 para 6, 1. Baixo 2. 12 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10 para 12, 2. Baixo 5. 25 por 5 dá 5. Bom, então, 25 dividido por quem? Por 5 outra vez. Então, 12 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10 para 12, 2. Baixo 5, 25 por 5. Dá 5, não é não? 5 vezes cinco, para... Então, 25 dividido por 5. 25 dividido por 5 é um o 5. E 5 dividido por 5 é 1. Um. Beleza? Então, quantas vezes apareceu os divisores aqui, que são os fatores primos? 5. Então, tenho aqui 4 vezes, tá? 4 elevado... 5 é, elevado à quarta. Então, A é igual a raiz quadrada de 625 A... É igual a raiz quadrada de 5 à quarta. Beleza? Tranquilo? Então, se eu. o que é 5 à quarta? 5 à quarta é igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Na multiplicação de mesmo fator, somam-se os expoentes. Que deu 4 aqui, é 2 mais 2, 4. Beleza? Então, se eu tirar esse 5 daqui, a raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. Raiz quadrada de 5 ao quadrado, 5. Então, vai dar 5 vezes 5, que é 25. Beleza? Então, A será igual a 25. A mede 25. A mede 25. Que legal. O A mede 25. Bacana. Nossa, que beleza. Gente, tem outra maneira também de a gente tirar essa, essa situação aqui para parecer com essa. tá? Então, eu tenho que isso aqui. ó, 5, A quarta. E aqui onde tenho dois 2, no, o índice do radical... Não é isso? Então, vai ficar aqui 5 elevado a 4 sobre 2, tá? O expoente em cima, o, o índice do radical é embaixo, tá? Então, esse aqui vai ser igual. 4 dividido por 2 dá 2. 5 elevado ao quadrado. Olha, 5 ao quadrado é quem? Quem? Quem? Quem? Quem mais? Quem mais poderia ser, senão 25, beleza? É isso aí. Então, A igual a 25. Ora, então, a gente vai olhar aqui, ó, para essa questão aqui, tá? Eu já tenho A. O A vale 25, Ok, o a vale 25. Eu quero saber quanto médio o maior segmento, que é o n, ó, que é o n. Então, se a gente observar nos estudos nossos em sala de aula, nós vimos que b ao é igual a a vezes n. Ora, c ao quadrado é igual a a vezes n. Não é isso? São os componentes ali do, do, do triângulo retângulo, né, Na, naqueles cálculos. Então, vamos lá. Eu vou usar b ao quadrado porque eu tô vou utilizar o que? A projeção do cateto médio sobre a hipotenusa. Tá? Então, isso aqui vai ficar o quê? Que B ao quadrado vai ser 20². É igual, quem é A? Quem é 25. Ok? 25. 25. Então, e quem é N? N é o, é, é, o, é o valor do segmento que eu tento descobrir. Eu vou tentar descobrir. Então, eu tenho que 20² é 400. Eu já passo 25 dividindo... 400. Opa, 25 aqui, beleza? Aqui é 25, tá? Igual a n. Beleza? Tranquilo, Então vamos lá, vamos dar mais espaço aqui para o Então vamos lá. 400 por 25. Quanto é 400 dividido por 25? Eu tenho dois números que são simplificáveis por por 5, tá? Então, dá até para simplificar por 25. Então eu tenho 4 4 vezes 25. 4 vezes 25 vai dar 400, né? 4, 25. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. Não, aqui, aqui é 25. Vai dar 16. 16 vezes 25, no caso. Aí, 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, é... 6 vezes 2 12. Com 3, 15. Aqui, 5. E aqui, 2. Ok? 0. 10, aqui vai ser 4, ó, 400, beleza? Então, é 16. Então, 16 vezes 25 é 400. Significa dizer que 400 dividido por 16 é 25. E 400 dividido por 25 dá 16. Então, aqui é 16 igual a N. Beleza? Tranquilo? Beleza? Se você não entendeu, repete o vídeo, tá? Que tu vai verificar isso aí. Beleza? Tranquilo? E também você pode fatorar assim, ó, 400 por 25. Aí, dividido por 5. Aí dividir tudo por 5. 400 por 5 dá 80. E aqui 5. Beleza? 80, 80 dividido por 5. 80 dividido por 5. Aí você já faz 80 dividido por 5. 8 dá 1. Um. Aí, 3, 0, 6, ó, deu 16, beleza? Olha, 16 é o valor de N, tá bom? Tranquilo? Eu espero que você tenha compreendido, entendido, tá? E claro, comenta de montão aí, curte esse vídeo ó, e te inscreve já no canal Matemática Chata com o professor André, beleza? O CMC, é, até o próximo vídeo, ó, que é a questão número 6, tá? Muito bem, vamos agora à questão de número 6, beleza? A questão de número 6. Deixa eu enquadrar direitinho aqui. Questão número 6, tá? Deixa eu botar um 6 aqui. É 6. Então, deixa eu fazer a leitura aqui. ó Calcule o perímetro de um retângulo sabendo que sua diagonal mede 18 centímetros e um dos lados mede 10 centímetros. Um dos lados mede 10 centímetros e a diagonal 18 centímetros. Ok? Ele quer saber o quê? O perímetro do retângulo, Tá? Então a gente vai desenhar aqui o retângulo. Ok? Desenhando aqui o retângulo. Então vamos dizer que esse lado aqui mede 10. E claro, a diagonal mede 18 centímetros. Não foi isso que ele falou? Então aqui tem 18 centímetros e aqui tem 10 centímetros. A gente quer saber qual é o valor desse lado. Beleza? Para calcular o quê? A soma dos lados, beleza? Que é o perímetro, beleza? Então, eu tenho que 18 é hipotenusa, então, ó. 18 é hipotenusa. Então, eu tenho que 18 ao quadrado será igual a 10 ao quadrado, certo? Mais x ao quadrado. Beleza? Tranquilidade? Beleza? Tranquilidade? Então, então, gente, eu tenho que. 18 ao quadrado é, é 324, não é isso? 324. Igual a 100 mais x ao quadrado. Eu pego esse 100 e jogo para o lado de cá. Então, vai ficar aqui 324 menos 100 é igual a x ao quadrado, beleza? Então, isso aqui vai ficar o quê? 224 é igual a x ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar o quê? Raiz quadrada de 224 que é igual a x. Vamos fatorar 224. Então eu tenho aqui que 224, né? Aqui é um número par, a gente fatora por 2, 2 vai dar o quê? 112. Por 2 outra vez, 56. Por 2 outra vez, 28. Por 2 outra vez, 14. Por 2 outra vez, 7. E agora por 7. Beleza? Aqui só entra número primo, beleza? E aqui vai dar 1, ok? Então quantas vezes apareceu o fator 2? 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar Raiz quadrada de 2 a quarta vezes 2 vezes 7, tá? Aqui é 2 elevado a 5, tá? 2 a quarta vezes 2 é 2 elevado a 5, vezes 7, que é igual a x, tá bom? Então ficou assim. Então eu vou eliminar isso aqui, ó. 2 a quarta, tá? Vai dar 4, né? Vai dar 4. Então aqui vai dar 4, não é isso? Aqui é 2 ao quadrado. Na, a, a raiz quadrada de 12 quadrado é 2. raiz quadrada de 12 quadrado é 2. 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 vezes 7, 14. É igual a x. Então, esse x aqui, ele mede 4 raiz de 14 centímetros, né? Centímetros. Beleza. Então, agora a gente vai fazer o quê? A soma desses lados. Eu tenho que é, 10... Vai ficar que P, né? P vai ser igual a 10... Multiplicado por 2 mais 2 vezes 4 quatro, quatro raiz de 14. Entende aí, tá? Compreende aí, pelo amor de Deus. Que é a multiplicação. 2 vezes 4 raiz de 14 aqui, tá? Deu errado, meu Deus. Que porcaria. 2 vezes 10, 20. Mais, aqui dá 8 raiz de 14. Beleza? Então o perímetro mede é isso aí. 20 mais 8 raiz de 14. Ou... P é igual a 8 raiz de 14 mais 20. Tá bom, gente? Beleza? Beleza aí, tranquilo? É isso aí. Beleza! Vamos lá para o sétimo, sétima questão. Curte de montão. Te inscreve no canal Matemática Chata, beleza? Curte aí, curte pra caramba. Comenta, deixa a tua sugestão, tá? Se o vídeo foi bom, se o vídeo foi ruim, quais são as falhas, enfim. Beleza, isso aqui é só pra te ajudar. Só pra te ajudar. Beleza? Vai copiando aí no teu caderno. Então, gente, vamos lá. Vamos aí para a questão número 7. É questão número 7. Eu vou fazer uma leitura aqui para você rapidinho. Antes de mais nada, eu quero que você, né? Peço para que você, por gentileza, acesse o canal Matemática Chata, se inscreva, curta, comente de montão, faça maratonas diversas lá com nossos vídeos, beleza? Vai lá, Vai agora. Então, você já está no canal Matemática Chata. Então é só se inscrever. <risos> Vamos lá. Dado um triângulo retângulo, cujos catetos medem 16 e 12, calcule as medidas da hipotenusa. Olha. ó 16 ó, e 12. Ó, as medidas da hipotenusa. Da altura relativa à hipotenusa. Então tem um H aqui também. Ele quer o H. Certo? É... E das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. As projeções do cateto, né? Eu vou demonstrar aqui aquelas fórmulas, né? Que são os componentes do triângulo retângulo, né? Onde você vai aprender de um montão aqui, beleza? Vamos lá, vamos... Antes de mais nada, eu tenho que saber quem é o valor de A, né? O valor de A. Então, o A é a hipotenusa, beleza? Tranquilo? Vamos ver isso? Então, eu tenho que A² será igual a 16 quadrado mais 12 ao quadrado, Ok? Então, A ao quadrado vai ser igual a quê? 16 ao quadrado é 256 mais 12 ao quadrado 144, beleza? Então, A ao quadrado vai ser igual a 4 mais 6, 10. Uh, 5 mais 5, 10. É, do 1, 2, mais 2, 4. A ao quadrado é igual a 400. Então, A será igual a raiz quadrada de 400, né? Que nós sabemos que A será igual a... 20, ele diz que os valores são em centímetros, então 20 centímetros mede a minha hipotenusa, beleza? Tranquilo? Então eu já sei o meu valor de A, ok? Tranquilidade? Agora eu quero saber quem é o valor de que? De M e de N, certo? Para eu poder chegar até o valor da altura, estabelecer o valor da altura. Observem que há dois triângulos retângulos aqui, tá? O triângulo retângulo maior... Certo? E aqui a altura em relação à hipotenusa, beleza? Ela faz com que ocorra-se é, dois outros triângulos retângulos, beleza? E daí, então, a gente tem que estabelecer quais são esses valores desses dois segmentos em relação à projeção dos catetos sobre a hipotenusa, beleza? A sombra que ele faz sobre a hipotenusa gera, vamos dizer assim, o N e o M. Então, para eu calcular, aqui vai ser C, C é igual a 12, B é 16, então, se eu tenho que B ao quadrado é igual a A vezes N, então B é 16, eu tenho 16 ao quadrado igual a A, é igual a quê? A 20, 20 centímetros, beleza? Então eu tenho que 20 vezes N, ok? Tranquilo? Então eu tenho aqui que 16 é 256. E eu pego 20 e já passo dividindo 256 isso é igual a N. Ora, a gente vai fazer uma continha de padaria aqui. Ó, que 256 dividido por 20 vai ser 25 dividido por 20, dá 1, né? 1 vezes 20 para 25, 5, baixo 6. 56 vai dar o quê? Vai dar 3, 60, não, 2, 40. Então, aqui é 40 para 56, dá 6... 1, um, 16, 16 dividido por 20 não dá. Põe a vírgula aqui, acrescenta o zero aqui. Ora, 8 vezes 2, 16, ó oh, 160, então aqui é 8. 12,8 centímetros. Então o N, aqui ó, o N mede 12,8 centímetros, ok? Agora vamos calcular o C. o C. O C nada mais é que 20 menos 12,8, ok? Então vamos lá, o C ao quadrado, é igual a A vezes n. Eu estou fazendo assim justamente porque você tem que trabalhar com essas propriedades. Você tem que se acostumar com elas. Então, o meu C vale 12. 12 ao quadrado é igual a A, que é 20. Ok? 20 vezes quem? Vezes M. Ok? Então, eu tenho que 144. Eu já pego esse 20 e passo dividindo 144. É igual a M. Ok? Então, eu vou ficar aqui 144 dividido por 20. Então, eu tenho aqui 144, vai dar 7, né? 7 vezes 20, 140. Uh, 140 para 144 é 4. Ó, 4 não dá para dividir por 20. Põe a vírgula aqui, acrescenta o zero aqui. 40 por 20 vai dar 2. Então, 7,2 é o valor de C, de O, de M. Certa projeção de C em relação à hipotenusa vai dar 7,2. Tá beleza? Tranquilo? É, é isso aí. Ver bem. Aí... A projeção de H, H vai ser o quê? H vai ser assim, H ao quadrado é igual a M vezes N, tá? Mas também a gente pode trabalhar o Teorema de Pitágoras aqui, ó. Ó, H é isso e também pode trabalhar o Teorema de Pitágoras, onde eu tenho 16, né? E 12 como cateto, o Hzinho também é cateto, beleza, ó? Triângulo, retângulo, tá vendo, ó? Está vendo aí ó triângulo retângulo ok vamos fazer o pitágoras né eu tenho que 16 ao quadrado será igual a 12,8 ao quadrado mais h ao quadrado beleza então eu tenho que 16 que vai ser 256 né igual a 12,8 vai dar 12,8 ao quadrado vai dar 1,6384 por antecipação já fiz a continha 1,6384 Certo mais h ao quadrado, beleza? Joga esse número aqui para o lado de cá, faz a subtração 256 menos 16384 é, igual a h ao quadrado Isso vai dar 9216 aqui também. 92,16 é igual a h2. E claro, vai ser a raiz quadrada de 92,16 igual a h, ok? Beleza? Tranquilo? Isso vai dar, gente, vai dar ó, 10, certo? Aproximadamente H. A altura vai dar 9,5, 9,6, alguma coisa assim. Se você usar a calculadora, tirar a raiz, vai dar um, acho que 9,5 é 9,6. Então, assim, pela estimativa, assim, Por quê? Eu digo, eu digo isso. Porque 9 vezes 9, 81. 9 vezes 10 é 90. Tá? 9 vezes 10 é 90. Então, pela aproximação, né? É, pela aproximação de redução, dá 9, né? Então, aproximadamente 9. Mas eu acredito que vai dar mais que 9. Então, eu vou colocar aproximadamente 10 aqui, a altura da, da a altura né? desse triângulo retângulo, tá? Beleza? Vai dar assim, aproximadamente. Vai dar um 9,5, 9,6, 9,7, alguma coisa assim que eu já. Vou arredondando para 10, beleza? Tranquilo? Então, o que, é que mais nós queremos? Pronto, já resolvemos a questão. Que beleza, hein? Então, deu aproximadamente 10 a altura e as medidas das projeções deu 7,2 e 12,8. Beleza? Resolvida aí a questão. Eu espero que você tenha curtido, gostado, amado, se divertido pra caramba aí. Certo? Desculpa alguma coisa se eu me atrapalhei em algum momento e tal. Mas faz parte, tá bom? Então, os vídeos não têm edição, tá? É tudo direto, na marra mesmo, aqui, na, na crua, na carne crua mesmo, valendo? Então, vai aí curtindo, vai aí comentando, certo? E eu te vejo na próxima questão, que é a questão número 8, beleza? Muito bem, gente, beleza? Agora vamos aí para a questão de número 8, beleza? Tranquilo? Canal Matemática Chata com o professor André, faça já. A sua inscrição. Então, vê lá. Questão número 8. Num trapézio isósceles, né? Trapézio isósceles significa que ele possui dois lados iguais, né? A base menor é igual a um quinto da base maior. Então, vamos lá. Vamos desenhar logo esse trapézio aqui. O número... Questão número 8. Né? Eu vou fazer a base. Aí eu tenho aqui ó, o lado. Ele é isósceles, tá? Então, tá aqui, ó. A gente vai botar aqui assim... Beleza? Então ele diz o que? No trapézio isósceles a base é igual. A base menor é igual a 1 quinto da base maior que mede 60. Então a base maior aqui mede 60. Beleza? Então 60 vezes 1 quinto é igual a 60 sobre 5, que é igual a quanto? 12. Então essa base aqui em cima mede 12. Beleza? Então, determina as medidas dos lados não paralelos. Então, ele quer aqui, ó, quer a medida desse aqui e desse aqui, ó, certo? Desse trapézio, sabendo que a altura mede 18. Então, a altura aqui, ó, mede 18. Olha, já estabeleci. Agora se eu passar outro traço aqui, ó, isso aqui é 12, ó. 12, Então, eu vou ter que saber quanto mede esses pequenos lados aqui, ok? Então, vai ficar 12, é... 60 menos 12, vai dar o quê? Deixa eu botar o 60 aqui em cima, faço a subtração, 2 para 10, 8, vai 1, 2 para 6, 4, 48, 48. Então, ó, a soma desse mais esse dá 48. Então, quanto é que vale cada um? Divido por 2, dá 24. Então, aqui é 24 e aqui é 24. Beleza, gente? Tranquilo? Eu vou aumentar aqui um pouquinho mais. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Então, gente, eu tenho o quê? Eu tenho aqui já o teorema, o teorema de Pitágoras. Ó. Eu tenho um triângulo retângulo aqui. ó. Eu tenho esse triângulo retângulo aqui tenho esse outro também. Tá? A, a medida que eu tirar desse será igual a esse outro aqui. Então, ele quer a medida desse lado aqui, não paralelo. Tá bom? Não paralelo. Então, vamos lá. Vamos trabalhar isso. Eu tenho que L ao quadrado será igual a quê? A altura é 18. Vai ficar 18 ao quadrado. Mais 24 aqui embaixo. Esse lado pequeno. 24 ao quadrado. Ok? Então, eu tenho que L ao quadrado será o quê? 18 ao quadrado vai dar 324. Mais 24 ao quadrado vai dar 576. Pronto. Agora, a gente vai somar aqui, ó. 324 mais 576. 6 mais 4, 10, vai 1. 8 mais 2, 10, vai 1. 6 mais 3, 9. Olha, deu 900. Então, L será igual a raiz quadrada de 900. Se a gente fatorar 900, né? Se nós fatorarmos 900, chegaremos aí à conclusão de 30. Porque 30 vezes 30 é igual a 900. Então, L é igual a 30. 30 o quê? Ele dá o quê? Centímetros, metros... Uh, centímetros. Então, L é igual a 30 centímetros. O L aqui é igual a 30, gente. Beleza? Tranquilo? 30 centímetros. Beleza? O L. Well. Eu espero que vocês tenham curtido, gostado. Deixa eu reduzir aqui pra tu visualizar melhor toda a questão, tá bom? Bom, bom, bom, bom. bom. É isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Beleza? É isso, é isso, é isso. Vamos para a próxima questão, que é a de número 9. Curte, comenta, certo? E te inscreve no canal Matemática Chata com o professor André, beleza? Não deixa de fazer isso. Até o próximo vídeo, que é o número 9. Muito bem, gente. Tranquilidade. Vamos agora aí para a questão número 9. Né? A questão número 9 eu vou ler para vocês agora, beleza? Num losango de 4 raiz quadrada de 5 metros de lado, né? a diagonal maior é o dobro da menor. Calcule as medidas dessas diagonais. Vamos lá. Vê bem, é um losango. Deixa eu ver se eu sei desenhar um losango. Pronto. Desenhei o losango dessa forma, tá? Então, vou fazer as diagonais aqui, ó. Eita, essa diagonal aí, meu Deus. Então, parece uma pipa, né? Um papagaio. Então, vê bem. Então, observa que ele diz que. O lado, o lado do losango mede 4 raiz quadrada de 5 metros. Então aqui é 4 vezes raiz quadrada de 5 metros, ok? Ele quer saber, ele, ele fala o quê? Ele fala o quê? É que a diagonal maior, a maior, é o dobro da menor. Então esse tamanho aqui é igual a esse aqui. É igual a essa, essa diagonal, beleza? Só um instante que está passando o carro do uvo aqui, peraí, vou dar um pause, peraí. Muito bem, então vamos lá, vamos continuar. Um barulho medonho, né? Então, eu aproveitei a promoção e aproveitei logo comprei 17 bandejas de ovos. Brincadeira, vamos nessa, vamos lá. Então, continuando. Então, ele disse que essa daqui é o dobro da menor. O dobro da menor, beleza? Então, se a menor tem esse tamanho, então a daqui pra cá é a mesma medida, né não? Significando o quê? Significando o quê? Que esse triângulo aqui, ó ele é... equilátero, não é não? Ou não? Não, não, não. É isósceles mesmo, isósceles, tá? Vai dar isósceles porque eu sei a medida aqui. Eu só não sei a medida aqui. Então, até o momento, ele é isósceles, tá bom? Então, vamos lá. Por quê? 4 raiz de 5 também é aqui. Mede isso aqui. Isso aqui é 4 raiz de 5. Isso aqui é 4 raiz de 5. Isso aqui é 4 raiz de 5. Então, eu não sei qual é a medida ainda dessa... Desse, desse lado aqui no triângulo, dessa base, beleza? Então, mas disse que é isso aqui, é o dobro da menor. Então, esse aqui mede isso aqui. Então, eu vou considerar o que na questão? Eu vou pegar um triângulo retângulo aqui para estabelecer essas medidas. Então, ó, vou pegar esse aqui. Agora, eu quero saber quanto mede isso aqui e quanto mede isso aqui. Tá, beleza? Então, isso vai ficar assim, ó que esse lado é a... É a aí. É a hipotenusa, né? Então vai ficar aqui: 4 raiz de 5 ao quadrado será igual, será igual a quem? 2, d Vou colocar 2, duas vezes a diagonal ao quadrado, mais d ao quadrado, a diagonal ao quadrado. Beleza? Eu vou fazer dessa forma, tá beleza? Então aqui, ó, 4 ao quadrado é 16, raiz de 5 ao quadrado é 5, é igual. Aqui eu tenho 4. 2 ao quadrado é 4. E d ao quadrado mais d ao quadrado, Beleza? Aqui, ó, d ao quadrado mais, mais 4d ao quadrado é 5d ao quadrado. Eu tenho aqui ó, que 16 vezes 5 é igual. Vou cortar esse 5 com esse 5. Então, vai ficar aqui 16 é igual a d ao quadrado, Beleza? Então, raiz quadrado de 16 é igual a d. 4 é igual a d. Beleza? O d vale 4. O D aqui vale 4, beleza? Então, se o D vale 4, eu vou pegar aqui que 2D é igual a 2 vezes 4, que é igual a 8. Então, essa medida aqui, ó. eu vou fazer o triângulo aqui. Então, isso aqui vai ser 4 raiz de 5. Aqui, ó, eu calculei 2D é igual a 8. Aqui é 2D, 8. E claro que D é igual a 4, então aqui é 4. Beleza, pessoal? Beleza. Então, se a gente redesenhar o losango, a gente vai verificar o quê? Que isso aqui ó, é 4 também, então 4 mais 4, então essa, essa diagonal mede quanto? 8. E aqui? Aqui eu também tenho 8, então 8 mais 8, então essa diagonal mede quanto? 8 mais 8, 16. Então, a diagonal maior mede 16 e a menor 8. Então, D é igual a 16, no caso, metros. E Dzinho, que é a diagonal menor, 8 metros. É a resposta, beleza? São essas as respostas para essa questão. Tá bom? 16 e 8. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Vamos lá para a questão de número 10. Acessa já o canal Matemática Chata. Te inscreve, comenta, curte pra caramba e. Diversifica isso para todos os teus amigos, beleza? Contamina geral, espalha geral, fala mal pra caramba desse canal. Mas que fale, beleza? Tranquilo? Até o próximo vídeo, que é a questão 10. Então, gente, vamos agora para a leitura da questão número 10, tá? No canal Matemática Chata com o professor André, beleza? Vamos lá. Calcule o perímetro... Ret... É... De um triângulo retângulo e isósceles, cuja hipotenusa mede 3 raiz quadrada de 2. Então, ele quer o perímetro do triângulo isósceles, onde a hipotenusa mede 3 raiz quadrada de 2. Então, vamos lá. Vamos desenhar. Questão 10. Tá? Aqui, ó. você vê que tem que ser o mesmo tamanho aqui, tá? aproximadamente. tal. Então, aqui é 3 raiz quadrada de 2. É a hipotenusa. tá? Ele quer saber quanto mede isso aqui. ó. Mas... Claro, a gente tem que descobrir quanto mede os lados, né? Mas, é... sabendo que é para encontrar o perímetro, que é a medida de todos os lados, tá? As medidas, dos... a soma né? das medidas de todos os lados. Então, se eu tenho aqui a hipotenusa, então eu tenho que 3 raiz quadrada de 2 ao quadrado será igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Então, eu tenho que 9 vezes 2, né? 9 vezes 2 será igual a 2 vezes x ao quadrado. Beleza? Não é assim? Não é assim? x mais x ao quadrado. 2x ao quadrado. Não é não? Então, 9 vezes 2. Eu tenho esse 2 aqui. Eu passo 2 dividindo, corta logo daqui. Ficou que 9 é igual a x ao quadrado. Raiz de 9 é igual a x. 3 é igual a x. Então, os lados aqui medem 3. 3 e 3, beleza? Tranquilo? Então vamos somar que 3 mais 3, vamos dar o P aqui, né? 3 mais 3, mais 3 raiz quadrada de 2, isso vai ser que P é igual a 6 mais raiz quadrada de 2. É só isso, essa questão é só isso, só isso, só isso. Não tem mais nada para fazer? Não, é só isso mesmo, beleza? Então, gente, vamos lá para a questão número 11. Aproveita aí e se inscreve já no canal Matemática Chata. Vamos lá. Para a próxima questão. Oi, pessoal. Beleza? Tranquilidade. Essa é a questão agora de número 11. Gente, eu tava aqui fazendo um círculo, né? Eu usei essa tampinha aqui de um recipiente de 2 de litros ali de detergente, tá? Para fazer aqui, ó, o círculo. Beleza? Tranquilo. Se você não tiver um compasso, faz assim. Tá bom? Vai ser massa. Vai ficar massa. Deixa eu só pegar uma régua aqui, rapidez. Eu fui buscar ela bem longe, ela estava tá aqui bem pertinho de mim, bem aqui, pertinho. Olha a régua. Então, ver bem. É, vamos ler a questão número 11, né? Então, um triângulo retângulo está inscrito em uma circunferência de raio igual a 5 centímetros. Então, a circunferência de raio, olha aqui a circunferência. Eu vou estabelecer aqui o meio, né? E aqui eu vou ver o pontinho aqui, bem no centro... Digamos que o centro seja aqui, então Vamos estabelecer o raio da circunferência Pronto, o centro está aqui, o centro ok O centro está aqui, ele diz que esse raio mede 5 centímetros Esse é o raio, ok? Mede 5 centímetros O que mais? Hum, calcule o perímetro e a área desse triângulo Sabendo que um dos catetos mede 6 centímetros Então vamos lá Vou pegar daqui, ó. Vou fazer assim, pronto. E deixa eu pegar aqui assim, pronto. Estabelecer aqui o triângulo retângulo inscrito na circunferência. Beleza, tranquilidade. Então ele diz que um dos lados, né? Um dos catetos, né? Mede 6 centímetros. Nesse caso aqui é 5, 6 só pode ser aqui, então aqui é 6. Beleza? Vai ser 6. Ora, se aqui é 5, aqui só pode ser quanto? 5, não é não? 5 centímetros aqui é o, é, o, é o diâmetro. O diâmetro mede 10. Então, a soma aqui dos raios vai dar o quê? 10 é o diâmetro. Beleza? Então, se eu tenho 10 aqui e eu tenho 6 aqui, eu tenho que descobrir quanto mede esse lado de cá. Então, vai ficar aqui 102 é igual a 6 ao quadrado mais x2. Então, eu tenho que 100, aqui eu tenho 36 né, mais x2, 10 menos 36 vai ser igual a x2, que é 64 igual a x ao quadrado, que é raiz né, de 64, que é igual a x, 8 é igual a x. Então, isso aqui mede 8. Beleza? Vai medir 8. Tranquilo? Então, se isso mede 8, já descobrimos todos os lados, né? Todos os lados. Então, a gente já pode calcular o perímetro. Ele, ele pega, ele pede o perímetro. Aí é um triângulo retângulo está inscrito em uma circunferência de raio igual a 50. Calcule o perímetro. Então, o perímetro, ó. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu tenho que 6 mais 8 mais 10, né? Vai ser o quê? É 16 mais 8, ah, 16 mais 8, 24. Então aqui é 24 centímetros. Beleza? 24 centímetros. Tranquilo? É o perímetro. Então P é igual a 24 centímetros. Ele quer o que agora? Hum, a área do triângulo. A área do triângulo. Ih, rapaz, a área do triângulo. Vê, se tu pegar aqui esse triângulo, certo? Vai ser base vezes a altura. Tá? Base vezes altura. Se tu pegar esse triângulo aqui e inverter ele, eu vou desenhar ele aqui. P, pei, pei e pei. Beleza? Desenhei ele aqui. Pequeno mesmo, tá? Então, eu tenho que aqui é 6 e aqui é 8. Não é não? Então, base vezes altura. Hã? Base vezes altura. Então, vai ficar aqui 6 vezes 8 sobre 2. É a área do triângulo. Isso aqui vai ser igual a 24. A área é dada em centímetros, né? Quadrados, então eu tenho aqui, ó, e aqui como as minhas respostas. O perímetro mede 24 centímetros e a área do triângulo 24 centímetros quadrados. Beleza? Quem fez assim acertou, beleza? Viva! Que felicidade! Canal Matemática Chata com o professor André. Acesse já, inscreva-se, curta de montão. Comenta aí pra caramba, faz maratonas aí nas nossas playlists que tem mais de cento e tantos vídeos de assuntos super e questões super mirabolantes, beleza? Vamos lá pro próximo vídeo que é a questão número 12. Vamos nessa! Muito bem, gente. E aí, então? O que é que vocês estão achando dos vídeos? É bacana, não, é não? Então, estou fazendo aí essa com para que vocês possam analisar questão a questão, beleza? Vamos lá. Esse é o canal Matemática Chata com o professor André. Faça já a sua inscrição. Vamos lá? Vamos continuar com a questão número 12, beleza? A número 12. Deixa eu pegar mais aqui. Beleza, vamos lá. Ela diz o seguinte. A altura relativa à base de um triângulo. A altura relativa à base de um triângulo isósceles é dois terços da base. Vamos lá, vamos desenhar esse triângulo. Então, ver bem. É um triângulo isósceles. Determine a medida dessa altura, sabendo que os lados congruentes medem 12 centímetros. Então, esse triângulo, ele vai, se... ele vai aparecer assim, ó. Assim... Assim, tá? As medidas dos lados são iguais, né? Olha, olha, olha, olha. E a altura, olha a altura, olha. É no meio, ó. Bem dividindo o triângulo, ó. Aqui o ângulo é reto, ó. Beleza? Tranquilo? Ali é reto, beleza? Mas vejam, aqui mede 12. E aqui? 12 também. Não é um triângulo retângulo isósceles? A base é a hipotenusa. Olha, que bacana. E qual é o valor da hipotenusa? Eu não sei tá? Mas visto que a altura dividiu o triângulo aqui, ó, como a mediatriz, certo? Fazendo aqui a mediana aqui, ó. Então eu vou escolher um desses lados, né, para calcular essa altura. Beleza? Eu não sei qual é o valor desse lado aqui, mas eu sei que é aqui é a base. Então aqui vai ser base sobre 2 e aqui é base sobre 2. Ele diz o seguinte, que 2 terços da base, né? É a altura relativa. Então, a altura relativa à base de um tri... desse triângulo mede 2 terços. Então, é 2 terços da base a altura. Tá? Então, aqui vai ser 2 terços de B. Ok? Da base. Olha, ele inteiro aqui é a base. X é igual a base. A metade da base é base sobre 2. Beleza? Tá vendo aí uma. Uma chatice, né, com essa câmera deixa eu aumentar mais esse Vou dar um zoom aqui passar pra cá, pronto, então estão vendo aí ó que a altura é 2 terços da base beleza vamos lá então então eu tenho aqui que a hipotenusa mede 12, ó. então vai ficar 12 ao quadrado é igual a 2 terços da base ao quadrado mais a base né que é a metade do triângulo aqui, ó Sobre 2 ao quadrado. Beleza? Tranquilidade? Ó. Tranquilidade aí? Então, vê bem. Então, eu tenho que aqui é 144, que é igual. Aqui eu tenho 2 ao quadrado é 4. Sobre 3 ao quadrado é 9. Vezes b ao quadrado. Mais b ao quadrado, né? Aqui, ó. Sobre 4, não é? Sobre 4. Beleza? Sobre 4. Então, eu vou ter o que agora? que eu tenho que 144 é igual eu pego o 4 aqui multiplico por 4 dá 16b ao quadrado mais 9 um b aqui ó 9b ao quadrado sobre aqui ó 36 beleza é o mmc 36 tranquilo então eu vou pegar esse 144 pegar esse 36 e passar multiplicando o 144 isso vai ser igual a 16 mais 9 25b ao quadrado, beleza? Tranquilo? Ora, eu tenho 144 que é o um número quadrado, 36 é um número quadrado, 25 é um número quadrado. Então, vê bem, eu vou pegar aqui 144 vezes 36 dividido por 25 é igual a b ao quadrado, beleza? Então, isso vai ser a raiz quadrada dessa fração de 144 vezes 36 sobre 25, isso vai ser igual a b, Ok. Então, B é igual a 12 vezes 6 sobre 5. Beleza? B é isso aí. Tranquilidade? Então, ora, 6 vezes 2 dá quanto? 12. 6 vezes 1, 6 com 1, 7. 7 sobre 5 é igual a B. É igual a B. E 72 dividido por 5, a gente vai fazer aqui a continha de padaria. 72, vou repetir aqui. 7, 72 sobre 5 é igual a B. Ok, e eu tenho que 72 dividido por 5, 7 por 5 é 1. Aqui vai dar 4, né? 22 por 5, 22 aqui vai dar 14,5. Então, b é igual a 14,5. Beleza? Essa é a medida de b. Então, a base, a base do triângulo é igual a 14,5. A base do triângulo é 14,5. Ok? Então, se eu tenho aqui 14,5 <cười> Como a base e a altura é 2 terços da base, então eu tenho que 14,5 vezes 2 terços. isso vai ser igual a 2 vezes 5, 10, 2 vezes 4, 8 e 1, 9, 2 vezes 1, 2, 29, 29 sobre 3, então vai ser 29 dividido por 3, beleza? Então eu tenho que 29 aqui dividido por 3, né? Isso para dar o h, né? Para dar a altura. Então, 29 vai dar quem? 9. 9 vezes 3, 27. Para 29, 2. 2 não dá para dividir. Põe a vírgula aqui, coloca o 20. Aqui vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Para 22. Então, a medida é 9,6. H é igual a 9,6. Ele dá em metros ou em centímetros? Centímetros. 9,6 centímetros, beleza? Então a altura aqui vai ser de 9,6 centímetros. É dois terços da base. Tranquilidade, pessoal? Beleza? Olha aí que legal, que bacana. Essa foi a questão de número 12, beleza? Vou fazer aqui, ó, a retrospectiva, né? O passo a passo. Para você ir visualizando aí, ó. Copiando. Você vai pausando e copiando aí no teu caderno. Desenha a caneta também, tá? Beleza? Cada parte que ela passa, você vai desenhando a caneta. Tranquilo? Olha aqui, é 72 sobre 5, né? É o B, é a base, né? Que vai dar o quê? Vai, continua aqui, ó. 72 sobre 5, a base deu 14,5. Na divisão aqui de 72 sobre 5. Multiplicado 14, né? Que é a base. Eu vou tirar dois terços da base. Vou encontrar 9,6. Beleza? Tranquilo? Então a resposta é essa, 9,6... A questão número 12 para a altura, certo? No triângulo isósceles de lados, medindo 12. É isso aí. Vamos para a próxima questão, a questão de número 13. Vai aí te inscrevendo no canal Matemática Chata, curtindo e comentando de montão. Oi, pessoal. Beleza? Tranquilidade? E agora vamos para a questão de número 13 aqui no canal Matemática Chata. Tranquilos? Então, determine a diagonal de um retângulo cuja área mede 2.700 metros quadrados, então tem aqui o retângulo, e tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui dentro do retângulo, ó, tudo isso aqui é a área, beleza? Tudo isso é a área. A área desse retângulo ó, mede 2.700 metros quadrados, beleza? Ele quer que nós começamos aí o quê? É, determine a diagonal. Então, ó, é a diagonal, essa linha aqui que é para nós né, a hipotenusa, beleza? Então ele quer essa diagonal aqui. A gente botou um B, ó, era um D que eu ia botar, tem um B, um B é diagonal, é diagonal, não, pô. É diagonal. Vamos lá. Mas deixa assim, ó a letra. E ele diz também que hum, Sabendo que o comprimento é o triplo da largura, um comprimento é o triplo, então para cá vamos dizer que é o comprimento, então é o triplo, 3x e aqui é x, beleza? Tranquilidade? Então ele diz o que? Que 2.700 é a área, certo? Ora, nós sabemos que para calcular a área do retângulo, isso é igual à base, é... Base, é... a base vezes altura, né? Base vezes altura. É só isso. BH. Base vezes altura. Então, então, se isso aqui é igual a 2.700, então isso aqui vai ser que 2.700 é igual a X vezes 3X. Beleza? Então, 2.700 é igual a 3X ao quadrado. Ok? Pega o 3 e divide 2.700. Igual a X ao quadrado. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 900x ao quadrado, ok? Então a raiz quadrada de 900 é 30, beleza? Então encontramos aqui 30. Ora, aqui vale 30 e aqui vale é, 90, 90 e 30, OK? Então, o lado menor vale 30 e o lado maior vale 90. E agora sim, temos os valores para encontrar a diagonal. Então, eu tenho que d ao quadrado será igual a 30 ao quadrado mais 90 ao quadrado, beleza? 30 ao quadrado mais 90 ao quadrado. Então, eu tenho que d ao quadrado vai ser 900 e aqui vai ser 81, ou seja, 8.100. Beleza? Tranquilidade? Então, vamos lá. Eu tenho que D ao quadrado é igual a 0, 0, 9 mais 1, um, 10. Vai um 9.000. D ao quadrado é igual a 9.000. Agora, D é igual a raiz quadrada. Quem é 9.000? Quem é 9? 3 ao quadrado. E quem é 1.000? 10 à terceira. Então, vai ficar vezes 10 ao quadrado, vezes 10. Beleza? já fatorei aqui 10 à terceira. 2 mais 1, um, né? Dá 10 à terceira, que é 9 vezes 10 à terceira, não é isso? Então, D vai ser igual, 3 ao quadrado é 3, 10 ao quadrado é 10, raiz de quanto? De 10, então D é igual a 30 raiz de 10, essa é a resposta para a nossa diagonal, beleza? 30 raiz de 10, então a diagonal aqui mede 30 raiz de 10, vamos lá, dá uma olhadinha na questão, olha. Beleza, pessoal? É isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido e entendido. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal Matemática Chata. Beleza? Ok, gente. Beleza? Tranquilidade? Vamos agora visualizar a questão de número 14. Beleza? Calcule a altura de um triângulo equilátero cujos lados medem A. Então vamos lá desenhar um triângulo equilátero. O triângulo equilátero é aquele que possui todos os lados iguais, beleza? Olha, eu tentei fazer o máximo um triângulo equilátero, beleza? Então, aqui mede A, A e A, não é? Então, é, altura é lado cujos lados medem A. Ele quer o quê? A altura, ó. Entendeu? Então, esse aqui, ó. A altura divide, né? Visto que todos, é, os ângulos, todos os ângulos são iguais, né? Os ângulos são de 60 graus e todos os lados têm a mesma medida, então a, a bissetriz né? Ela vai dividir o triângulo em duas partes iguais, tá? Não ficou igual, não, né? Eu tentei, não ficou igual, tentei, mas vamos considerar que tá igual, tá? Então, cada lado desse aqui, ó, da base. É a sobre 2, tá? Então aqui é a sobre 2, a medida é essa. E o triângulo aqui é retângulo. Beleza? Ele quer quem? A altura. Ele quer quanto é que mede esse lado aqui, ó, do triângulo retângulo? O lado maior vale a. Então vamos lá, que a ao quadrado vai ser igual a a sobre 2 aqui, ó, ao quadrado mais h ao quadrado, beleza? Tranquilo? Então isso vai ficar assim, ó, que a ao quadrado é igual a, a ao quadrado sobre 4, porque 2 ao quadrado é 4. Continua aqui H ao quadrado, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Eu posso pegar esse 4 multiplicar aqui e multiplicar aqui, ou eu pego ele e jogo para cá e já faço uh, a operação com frações desse lado, tá? É melhor fazer a operação de com frações, né? Vamos lá. Eu tenho que a ao quadrado menos a ao quadrado sobre 4 é igual a h ao quadrado. Então, eu tenho que 4 a quadrado menos a ao quadrado sobre 4 é igual a h ao quadrado. Beleza? Então eu tenho que 4a menos A vai dar 3 a quadrado sobre 4, que é igual a H ao quadrado. Ora, o H não está ao quadrado aqui, pega esse quadrado, joga para lá, fica raiz quadrada de 3a ao quadrado sobre 4, que é igual a h. Gente, eu vou passar essa resposta para o lado de cá, tá? Eu vou implicar aqui que h vai ser igual a raiz quadrada de 3a ao quadrado é a raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 4, 2. Então, é isso. O h tem essa medida. Ele diz que é metros, ele diz que é centímetros. Não, ele só diz que o h mede isso aí. A raiz quadrada de 3 sobre 2. Beleza? Essa é a, esse é o valor. Vamos olhar a questão? Olha. Vai observando. Tranquilo? Copiou? Então, sempre dá uma pausa, tenta resolver antes de mim, tá? Tá? Então se inscreve no canal Matemática Chata que tá massa agora. Ficou muito massa agora. Agora tem mais questões. Muito mais vídeos. Muito bem, gente. Vamos aí calcular agora a questão de número 15, né? Para nós finalizarmos aqui esse vídeo, beleza? Então esse é o canal Matemática Chata. Eu espero que vocês tenham curtido pra caramba. Né? É, e que vocês comentem o máximo aí, tá? Espero que vocês tenham gostado de verdade. E, claro, agradeço bastante as inscrições que vocês estão aí fazendo em nosso canal. Eu espero que vocês, né? eu acredito que vocês vão tirar muito proveito do canal Matemática Chata. Vocês terão muito sucesso no futuro, beleza? Estudando por aqui. Então, ver bem, eu tenho a questão de número 15, que ela fala o seguinte, ó calcule... A hipotenusa de um triângulo isósceles de catetos que medem L, né? Os lados, ah, o cateto mede L, cada cateto mede L. É um triângulo retângulo isósceles. Essa é fácil. A gente já fez aqui de montão. Então vê, possui, né? Ó, é um triângulo assim, ó. Beleza? Então, aqui mede L e aqui mede L. Ele quer saber o valor da hipotenusa, Beleza? Então, vai ser o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual a quê? A 2 vezes L ao quadrado. Beleza? Então, o H ao quadrado... Não, não vou dizer que é mais ao quadrado, não. H vai ser igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. H será igual a L raiz de 2. Cara, não tenho o que fazer nessa questão. Olha aí. L raiz de 2. Tranquilo? Então essa foi a questão de número 15. Um abração para vocês. Bons estudos, beleza? Divirtam-se pra caramba. Canal Matemática Achada com o Professor André é o CMC do YouTube. É. agora eu vou comer hambúrgueres. É.